Sejam bem-vindos a mais um P-Responde. E essa é mais do que uma edição especial por vários motivos. Número um, estamos aqui no nosso querido office, que não é mais secreto, estamos na, no palco onde todos vocês vieram nesse final de semana, torcer pelo, por nós. Número dois, temos a presença da Babs aqui, nossa querida influenciadora e streamer. Fala oi. <risos> temos a presença da Steph. Eu, eu. Faleu. Eu que na mais importante. <risos> temos a presença da Oi. <risos> E a dos corianos, mas sempre foi... E essa também é uma edição especial, porque temos a presença do nosso mais novo patrocinador, a Lu. Vamos chamar próximo. Então vamos começar com perguntas, então vamos de uma pergunta bem light, bem tranquila. Previsível. Então, Jinquedo. Ah, o que eu quer saber? Porque você espera. foi de DP no jogo foi você ligou o Ghost achando que você estava de DP, Jinquedo? Ah. Cara, eu realmente, eu estava de Ghost porque eu queria estar de Ghost. Aham. Uh -huh. Mas realmente naquela hora ali eu esqueci que eu estava de Ghost. Então eu acabei usando com o certeza. Ghost, não foi tão impactante o Ghost em é. si. Mas se eu tivesse de TP, obviamente ia ser bem bom, então acho que teria salvado. Teria salvo, é. A gente é. teria ganhado o jogo. Sim, provavelmente a gente teria. Se eu tivesse de TP, eu acho que não tinha se matado no Golem, provavelmente. Ia ser tudo diferente, sabe? Então, desculpa, galera. Mal. Sorry, B-Boy, sorry. <risos> sorry. Sorry, sorry. <risos> Why is that you know? B boy? Did you guys, did you guys know that against Loud, ele uh, he tried to TP, right? Mas he was using Ghost. Level wow. three, And he wasted <laughs> his wow. goal. Did you guys know that What? Yeah, Level 3. I, three. Was, I say, I <laughs> top for you, you don't remember? No. Level 3. I only remember Lissandra won't go top. <laughs> <laughs> he really? was, was there. So, since I talked to Wiser, and how are you feeling right now with another Korean on the team? Are you guys adapting well? Go Peng, and I love you all. Well. I'm happy with <laughs> Yeah, I mean, it's good to... Share our information together To talk training, like, badly talk about Brazil talk, talk badly about us <laughs> <laughs> uh, And also yeah, It's good to eat Korean food together like that. Just <laughs> that? That's all. Just Korean food? Yeah <laughs> <laughs> <laughs> That's why it's good having you on the team I feel more stable with the other Korean And it's not only he play well right now It's more like her, for the mindset like more home quando I stay with them in the home. Oh, yeah. They yes. don't like Brazilians. Yeah. So don't feel at home with us. Eu moro com Carioca mas. Ele... não ele morava comigo. Era comigo até hoje não me citou. E <risos> o Didn't Say That didn't. Ah, <risos> Marcelinho é, mas é, já. Opa! O Joe usa tá a roupa tá suave. O problema era usar a camisa. meio aqui do John, né? Tá fazendo meu trabalho. Vou fazer uma pergunta aqui agora pro David. Olha, David, ó. Verdade que seu personagem favorito do Shrek é o gato de bota? <risos> Não, essa história, cara. Mas vocês acreditam que eu sonhei que eu era o gado de bota? Entrada na minha mente. É todo sentido, cara. Demorou um dia. Demorou um dia a fazer um tweet tuitar. Tuitar. é Como assim? Eu expliquei lá. Né? Vocês falaram pra eu explicar, eu expliquei. Explicou rindo e virou piada, porque falaram eu, que ele eu, só eu. copiou sem entender. Quase me cancelaram, velho. Por causa de uma bota. Para os quatro que se mantiveram na line, o que vocês sentem que as adições de Pro Delta e B-Boy podem agregar pra conquistar o título que estava tão perto o ano passado? A edição do. O Bivoy pra mim, igual o Jiro falou, ajuda a gente na hora de treinar, porque ele é um cara muito focado, é um cara que passa muito feedback, e o ProDelta no time, ele ajuda o Damage também a, a melhorar mais, né, porque ele sabe que o ProDelta tá ali na cara dele, <risos> ajuda a comprar a bola. <risos> e é um cara que ele fica analisando bem nesses treinos também, ele dá feedback pra geral, ele não fala só do Damage, ele fala do Abus do Ziziquê, da Damage. <risos> Ele é um cara que sabe muito, então eles vão ajudar a gente. É Uma coisa que a galera sempre perguntou pra mim, assim, pra saber de vocês no caso, é se a comunicação do bivódico tipo, mudou muito, porque o pessoal já assistiu uma live dele e ele é muito comunicativo. Os fãs estão dizendo que você fala muito no Screams, então eles estão perguntando se é bom ou ruim para nós, se isso nos ajuda, ou talvez se você distorce a ouvir, se isso é ruim. O que você fez? Show ele! Você deve ser quieto. Eu devo mas quando eu digo algo, confuso com a minha comunicação, eu acho que eu deveria não falar brincadeira, ele ajuda? Com certeza. Ele é, ele é bastante proativo assim, em comunicação, ele sempre tenta fazer alguma jogada, ele vê muitas windows também. Então às vezes a gente pega uma vantagem por causa que ele reparou algum detalhe e a gente vai matar alguém, sei lá, algo do tipo. Por isso, ele é uma, é uma, uma peça externa do, é do time anterior, ele sempre vai trazer coisas dos times passados dele, de dinâmicas que, que ele tinha nos é, é times, que um podem ajudar a gente, a ajudar gente, a gente ou um não, mas pelo muito menos, muito menos vai. sempre vai trazer pontos que a gente pode acabar discutindo, uhum. para melhoria do time, então isso é bem positivo. Concordo! Like, you know, foi Why did you think about that? How was the the experience? Uh, it was my first uh, experience. I felt this another Liverpool fans. You know, I'm yeah. so really happy, you know, and they, they are really happy too. Do you know what they? You know that they they, they scream like specific things for each one here. Yeah. Do you know what they scream to you? I don't know. Actually, he was Portuguese, no? Yeah. yeah. They scream. Actually, he he apareceu. Ele vai just show show them, you know something like that he's <laughs> <laughs> you know, here. But he's lingual, so you can't say that. Mine is the better one. You know what about the know. what they scream to them? Big head, big <laughs> head. <laughs> <laughs> like, I love it. And you, Jero, like when when you you came here, how was the your feeling, uh, the experience? Você errou que não pesco tapa nele. Sim, ele They hit you. Yeah. <laughs> <The hitter>? yeah. <laughs> <laughs> I mean, it was. Yes more familiar. Eu vou fazer a pergunta agora, hein. Do... Yeah, <laughs> pergunta do André Sakuraba pro Pro ProDelta. Prodys, como você se sentiu finalmente fazer parte de uma line up do CBLOL? E como tem sido jogar com o B-Boy e aprender do jogo com o Diero e o Dion? Agora você fala precisa. bem de mim. Tá. <risos> é um bagulho muito <risos> tipo, eu sinto que tô chegando lá. Tudo que eu já fiz, já ser campeão, chegar em várias finais, agora tá sendo recompensado. E é muito bom ter o John e o Diero na comissão técnica, dá pra aprender bastante com eles. E principalmente o B-Boy é um cara muito muito bom, que entende muito. Sabe muito de matchup, coisas do mapa, então tipo, no geral tá dando pra aprender com ele e com todo mundo do time, assim. Sou Kaka. O que você acha que vai ser? Por que vai is um grande jungler? Por que você acha que vai is um grande jungler, outside Brazil, but Brasil, mas em still needs ela be ainda precisa ser melhor? Nice try pelo jogo de sábado e parabéns pelo Game of Sunday. Não precisava disso, Eu não precisava. Eu acho que a Vai é um boneco que ela tem os mecanismos de só ir pra frente. Então se o time não estiver na mesma página, ou você demora um segundo você estar tá lá no meio de geral. Então acho que é por isso que ela não dá muito certo no Brasil, porque. Tem que ser muito coordenado com o time e ela é um moleque difícil de usar. Não, de, de fato, para o jogo de sábado, a gente desenhou o draft, a gente achou que vai ia ser a melhor opção, muito só faltou um pouquinho de coordenação, <risos> de comunicação ali, Toto de mapa Toto. e de visão, mas durante então, <risos> isso era tranquilo. GP. Is your champion pool better now? <risos> We could see that, at least, your Fiora was better on Sunday. Yeah, I focus muito to praticar Fiora, because I Didn't like my Fiora performance on final. Mm -hmm. uh, I was so bad. So I practiced a lot, Fiora, and I think I am best champion. Too. And what do you think about AD meta right now? I think that AD meta is like I'm <laughs> slave, you know, for my team. So I don't like this meta actually. Like, I need men versus men. You know, <laughs> versus Michelle, you know. I see face to face. I'm just gonna kill you. <laughs> this meta looks like. Ah, <risos> troço. Então, aqui eu tô olhando, Babs. Vou hum. fazer uma pergunta pra você. Eu queria saber qual, qual foi a diferença de acompanhar o CBL daqui. Você tava aqui sábado, né? Você não foi pro estúdio torcer Acho que deu para ver porque que deu errado. E no domingo você tava lá. Então qual foi mais ou menos a diferença de acompanhar daqui e acompanhado do estúdio? Pontei tem nós. É que o couro tava comendo. Aqui eu cheguei domingo, os caras quase me levou junto, filho. Da passiva. Então, um diferente é, te levaram junto, né? É, me levaram, na verdade. São dois sentimentos diferentes, mas são incríveis, porque foi? você sempre tá com a a torcida, então uma, é uma energia surreal, acho que o, dá pra perceber vocês também, quando vocês estão tipo jogando e tem torcida e quando não tem, é, é claro que aqui é um pouco mais tipo, pô, eu tô em casa, a galera também tá em casa, então a gente fica mais à vontade, a gente fica mais junto. É. Eu, quando xingam a gente, você xinga junto ou você a, a gente xingou Com certeza eu xingo. É. Fala Faltante... o <risos> que, que você tá fazendo você... Cara, você tá de bota, Baio Me, seu Meu Deus, que burro. Tem eu que não sei jogar, você que. É. Não faz calma, Baio Me. Calma, a gente bastante. Mas tá tudo bem, é momentos, né? Na hora da raiva, sai. Fazer o quê? E adicionar... So, de Diego, fãs, want to know: why we don't play a more aggressive and stronger early-mid game? Like a while ago. And why, why do we scale so much to late game comps? Yeah, I wanna, wanna know too. But <laughs> actually, I wanna know. Actually, I wanna know. I mean, for being aggressive to on the map, I think we should change the draft But for, for, for now until people is getting our intention clearly. I was thinking we it's better we make a scaling ping on the bottom I think time by time, um, like people understand the ship more, why people understand us more. Like it will be better about. Everything's for me. It's same as like when I have Luci. Like we we have to give more, like a lot of time for he look our style uh -huh. and understand each other. And finally we got one. So for me like even though this is unnatural right now, I think is we are going to same page. And this is just process. Então João Henrique, qual é o desafio para levantar a taça e o que eu preciso ajustar ainda? Eu amo vocês. Nós também chamamos. Então acho que nem o dinheiro falou, por mais que a gente tenha mudado só uma peça, peça de AD Carry, principalmente pra quem tá de fora fica, putz, mas a base é a mesma, por que o time ainda tá engatinhando, por que ainda falta engrenar. Mas realmente uma pessoa de fora traz vários pontos que antes a gente não tinha e leva um tempo pra gente se adaptar ao pivô e o pivô se adaptar a gente também. E em paralelo a isso tem mudança de meta, tem a gente entender o meta atual, como tá sendo, a gente aprender as coisas novas. Não sei se vazou ou não, mas isso é o pessoal aqui do Office treinando, fiquem tranquilos. É mais isso, acho que o maior desafio realmente é esse, a gente conseguir evoluir bastante a longo prazo, a gente sabe que é clichê, mas saber lá é uma maratona, não é um, não um tiro curto, então semana a semana a gente se ajustando, entendendo meta, melhorando, tenho certeza que nos playoffs a gente vai chegar bem forte. Gente, então, quero saber de vocês o que vocês acham da recepção, que a torcida é, se organiza lá na, no stage, né, na, na entrada do stage, pra receber vocês. Pra mim é surreal, tá ligado? Tipo, não tem... Não tem eu não sei expressar o que eu sinto na hora, tá ligado? Eu sei que dá vontade de pular lá no meio <risos> e, mano, <risos> começar <risos> a torcer <risos> é pro carioca <risos> também, tá ligado? <risos> tem gente aí mais preocupada, né, meu carioca? ficar a torcida né adversária, mas a gente estava mais preocupado mesmo em dar uma atenção da hora. A rapaziada tá ligada que sempre que é, a gente pode, a gente dá uma atençãozinha, às vezes está meio correria, então não dá para dar né abraço em todo mundo, foto com todo mundo todo momento, mas a gente tenta sempre o nosso melhor, então só temos a agradecer que é sensacional. que o eu que... Eu que mas eles me up, se você uma energia, eles me dão a vida, é apenas nada para perder, vocês podem ganhar na próxima vez. Sim, A gente dá All muito valor para nossa torcida, é algo muito importante para gente. E infelizmente chegamos ao fim de mais um ah, PRS Ah Não, John. Ah, mais uma aí. Saideira. Saideira? Da então, Jin ah, Próxima Eu não, não, semana, que vai jogar não. contra Red e Losso. Qual a sua expectativa não. para esse final semana? Aquele cara lá vai dar caçadinho. Eu vou amassar de, ele, de galho, de... Pode deixar que eu vou pegar galho e ele não vai, nunca mais vai fazer isso. Pode deixar comigo. Dito isso, deixa o like de vocês, comenta o que vocês acharam desse novo formato, peguem leve comigo, tá bom? Eu mal e mal sei draftar, então imagina <risos> ser apresentador, então eu tô aprendendo ainda, tô tá me engatinhando. Mas é isso, deixa o feedback de vocês, o que vocês acham que pode melhorar, é, coisas que vocês querem trazer. E é isso, a gente conta com a torcida de vocês que nem sempre. E Golpen. É, é nóis! Nice.